E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, olha só, eu achei interessante é, fazer esse vídeo aqui porque mexe com a cabeça de muita gente tanto dos alunos ou alunas que estão no ensino fundamental e médio bem como aqueles que estão iniciando o estudo de cálculo né lá nas exatas do ensino superior Então, eu achei muito importante a gente é, fazer esse vídeo aqui criar esse vídeo para a gente tentar olhar é, é, a divisão por zero, tá? É, de uma forma mais é, sair é, da abstração, né? Ou melhor, a gente vai juntar o concreto com o abstrato para ver se a gente tenta compreender um pouco mais e, e não se prender apenas ao concreto, porque quando a gente divide por zero, a gente quer utilizar é, a aritmética simples para saber se um resultado é possível ou não, não é isso? Então uma divisão com zero a gente consegue fazer isso. Mas muita gente quer utilizar o concreto, ou seja, a divisão por zero, tá? é, na forma que a gente utiliza na aritmética, para definir o. o para entender, conceituar a ideia de infinito. Tá? Lembrando que infinito não é um número, é um conceito que a gente vai... Eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma maneira bem é, didática. tá Então, esse vídeo aqui ele serve para você que está é, no ensino superior e você que está aí no ensino fundamental e no ensino médio que tem essa curiosidade. Tá? E é muito importante e é interessante enxergar é, essa divisão e esse conceito. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é para isso. Eu espero que vocês gostem. Curta aí o nosso canal, é, o nosso vídeo, né? E se inscreva no nosso canal. Também conheça o nosso Discord. Estou tentando criar ali uma, uma, um ambiente, né? Uma comunidade onde a gente vai discutir esses assuntos e muito mais. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tenho para hoje. Espere aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Fica aí. Bom, pessoal. Então, o nosso quadrinho aqui, eu coloquei três divisões. Tá, é, para a gente tentar enxergar os resultados. A ideia é a divisão por zero, tá? Então, para isso, eu já vou iniciar fazendo isso aqui com vocês. Eu vou diminuir a nossa tela aqui, tá? E é, queria fazer essa pergunta aqui. Eu vou pegar a nossa calculadora, tá? Para a gente enxergar algo bem interessante. Vou fazer essa divisão aqui: 6 por zero. Olha só a resposta da nossa calculadora, a calculadora do computador, né? 6 dividido por é zero. Olha só o que ela vai dizer para a gente. Não é possível dividir por zero. Veja, a calculadora já está ajudando a gente, né? E a gente vai entender o porquê dessa mensagem, porque não é possível através dessas divisões aqui, tá, pessoal? Então, olha só, é... para a gente lembrar, e é interessante a gente lembrar é... o algoritmo da divisão, eu vou pegar aqui a forma mais simples, ou seja, 6 dividido por 2. Então, eu tenho aqui 6.000 por 2. Se a gente utilizar o algoritmo da divisão, ó, 6 dividido por 2... Isso aqui vai dar quanto, pessoal? A gente sabe que 6 por 2, né? isso aqui é uma fração, que é uma divisão, estou utilizando o algoritmo aqui. 6 dividido por 2, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 2 seja 6 ou muito próximo de 6. Não é isso? Um valor menor que 6, mas bem próximo de 6. O algoritmo de divisão funciona dessa forma. Claro que 6 é divisível por 2, eu consigo dividir aqui 6 por 2. Então, o resultado disso aqui é igual a 3. Por que 3? Porque 3 multiplicado, ó, 3 multiplicado por 2 é igual a 6. Não é isso? Então, esse resto aqui seria zero. Ou seja, o nosso resultado aqui é igual a 3. concorda comigo, pessoal? Então, a gente pode utilizar isso aqui ó, até, até pela álgebra. Né? Eu poderia dizer que 6 dividido por 2 aqui é igual a x. Né? A gente, na álgebra, a gente faz isso. Ó, 6 dividido por 2 é igual a x. x não é o valor que eu quero encontrar? Então, eu multiplico aqui 6 por x, né? e esse, é, esse nosso, essa nossa expressão ficaria assim, ó, 6 é igual a 2 vezes x. Ou seja, x, quem é x, né? quem é um número que multiplicado por 2 vai ser igual a 6. E esse resultado a gente sabe que é igual a 3. Entrando no concreto, né? eu peguei aqui uma imagenzinha para ajudar a gente a enxergar essa divisão. E é interessante a gente fazer isso olha só pessoal vamos imaginar essa situação ó. a primeira situação que a gente tem é essa aqui ó eu tenho tá eu tenho aqui é... seis tortas de morango né quem não gosta na tortinha de morango eu tenho seis tortas de morango e eu quero dividir aí entre o João e a Maria tá então eu tenho aqui o João e a Maria aqui, então, é, tem, temos aí seis tortas para dividir para duas pessoas. Então, o resultado, fica fácil enxergar, que esse resultado seria o quê, pessoal? Ficaria três pedaços de tortas, né? três fatias de tortas para cada um. Três para o João e três para a Maria. Não é assim que funciona? Então, observe que é, faz sentido para a gente quando a gente tem um número e tem a quantidade Onde queremos dividir, né? para quem queremos dividir. Então, eu peguei um exemplo das tortas aí, que eu gosto muito de torta de morango. E é, esse exemplo ficou bem é, fácil de entender a divisão. Beleza? Só que, quando a gente sai desse mundo... Tá? Vou apagar aqui. ó. Quando a gente sai desse mundo, é, onde a gente tem os números, né? eu tenho aqui o 6, o 2, consigo dividir o 6 por 2 tranquilamente. tá? E vou agora para divisão por zero que é o tópico da nossa aula, tá? 6 dividido por 0, a gente viu na calculadora, né? A calculadora acusou que não é possível dividir por 0. Ela deu essa mensagem pra gente, tá? E por que não é, não é possível dividir por 0? Se você pegar o algoritmo da divisão, ó, 6 e dividir por 0, vamos utilizar a mesma ideia. Que número multiplicado por 0, tá? Quem é esse carinha aqui? Que Eu não sei quem é, Tá? que multiplicado por zero, ó, vou multiplicar por zero, vai ser igual a 6, ou próximo de 6. Quem é esse número, pessoal? Tá? Quem é esse número que multiplicado por zero vai ser igual a 6? Você vai tentar aí a vida toda, tá? no conhecimento que a gente tem hoje da aritmética, a gente vai ver que não existe esse número. Tá? Por quê, pessoal? Qualquer número multiplicado por zero, o resultado sempre vai ser zero. Tá? Então, qualquer número, independente do número que você esteja trabalhando, multiplicado por zero, o resultado vai ser zero. Tá? Então, é por isso que a calculadora passa aquela mensagem para a gente que a divisão por zero não é possível, porque não tem nenhum número que multiplicado por zero vai ser igual a 6. Diferente, e aí muita gente complica, veja, isso aqui tá? a gente chama de, é, de uma indefinição. Não é definido esse número, tá? Vou até, vou até escrever aqui para a gente lembrar disso. Ó. Indefinição. definição o que a gente chama na matemática de indefinição. Não tem um número é, definido, tá? Não tem um resultado definido ali para essa divisão. Então, a gente chama de indefinição, tá? Pessoal, isso aqui é diferente de 0 por 3. Se eu tivesse aqui por 6, né? 0 dividido por 6, isso aqui é igual a 0. Porque, olha só, 0 dividido por 6... Qual é o número que multiplicado por 6 vai dar zero? Aí sim, é possível. Isso aqui vai ser igual a zero, porque zero vezes 6 é igual a zero. Tá? Veja que essa continha é totalmente diferente dessa aqui. Tá? Eu não consigo dividir por zero, mas o zero eu consigo dividir por outro número que não seja o zero, que a gente vai ver aqui, porque zero por zero a gente vai ter uma outra resposta, tá? um outro conceito matemático, mas a gente não pode... Eu não vou deixar de lado aqui, ó, esse carinha aqui, porque é com esse carinha, pessoal, que a gente vai contornar ali e chegar à ideia do infinito, ao tá? conceito de infinito. É, é, por, é pela divisão por zero, né? Lembrando que o nosso, é, é, nosso divisor aqui, né? o dividendo, ele é, não pode ser zero, tá? Mas com essa... Com essa Cara que vocês estão vendo aqui de um número diferente de zero dividido por zero é que a gente chega no conceito de infinito lá no cálculo e eu vou trazer para vocês aqui também, beleza? Então olha só, é... fica meio estranho até a gente pensar, é por isso que eu criei essa outra imagem aqui para vocês, ó. Fica estranho, né? A gente pensar em ter seis tortas, seis fatias aí da torta de morango. E dividir para ninguém. Ó. Pode ver, eu coloquei ali apenas a silhueta de duas pessoas. Imagina que não tem ninguém ali. Eu tenho seis tortas de morango, seis fatias e quero dividir para ninguém. Né? Fica meio sem sentido, tá? Fica meio sem sentido se a gente for trabalhar no concreto, tá bom, pessoal? Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente é, fixar bem e trabalhar um pouco com, com essa ideia do, do concreto, né? Do nosso dia a dia. Como é que eu posso dividir algo por zero? Como é que eu vou pegar algo e dividir para ninguém, né? Então, não tem, é indefinido, não tem esse resultado. Tranquilo? Agora, a gente vai partir aqui para divisão de zero por zero, pessoal. Olha só, para a gente ver um pouco a diferença. Se a gente for utilizar o algoritmo da divisão, tá? se eu for pegar aqui ó, zero e dividir ele pelo próprio zero, que resultado seria? Que número multiplicado por zero vai ser igual a zero? Bom, se a gente for utilizar um pouco a ideia aqui do, do, é, do próprio algoritmo que eu estou mostrando para vocês aqui, é, esse resultado aqui ele poderia ser zero. Concorda comigo? Porque zero vezes zero... O resultado é igual a zero. Veja que agora já é possível encontrar pelo menos um número aqui. Tá? Mas eu posso dizer para você também que esse resultado poderia ser 1. Um, 1 tá? um vezes zero é igual a zero também. Poderia ser 2. 2 vezes zero é igual a zero também. E qualquer número que você pensar em é, multiplicar por zero, o resultado vai ser zero. Então, aqui a gente tem indeterminados é, valores tá? Infinitos valores. Pessoal, isso aqui na matemática, esse conceito matemático, veja que eu tô utilizando a aritmética para explicar um conceito que a gente chama na matemática de indeterminação, tá? Ó, indeterminação é diferente de indefinição, tá? Indeterminação, pessoal, isso aqui é diferente, ó, isso aqui é totalmente diferente de indefinição, são coisas diferentes, tá? Na indeterminação, eu tenho infinitos valores, tá? Eu tenho infinitos quocientes é, aqui, resultados para a nossa divisão. Veja a diferença que existe nessas duas situações, tá bom? Então, é, vamos agora entender um pouco mais a ideia do infinito, né? É, usando um pouco a ideia do cálculo e essa divisãozinha aqui, que vai ajudar demais a gente. Tá bom, pessoal? Fica aí que agora a gente vai para a parte final da nossa aula. Vem comigo. Olha aí, pessoal. Então, para ajudar a gente, eu trouxe aqui a nossa querida máquina da função. Quem nunca viu, vai ver um dia. tá? É, no estudo de funções, a gente vê uma maquininha nos livros, onde ela transforma números em outros. Tá? Então, é, vamos imaginar aqui a nossa divisão por 6. E eu vou programar essa máquina. Tá? Eu até trouxe... É, eu, gostaria, eu gosto muito de utilizar um exemplo. Vamos usar o exemplo do nossa maquininha do... Quando a gente vai utilizar o aplicativo e chama o Uber. Quando a gente coloca o endereço tá? no Uber, o que, que vai acontecer? Ele vai calcular a distância. O aplicativo vai calcular a distância. Calculando essa distância, ele vai mostrar para você o quê? O valor que você vai pagar. Então, quanto maior a distância maior o valor que você vai pagar. Concorda comigo? Claro que ele coloca ali outro, outras regrinhas, onde dependendo da quantidade de motoristas que tem ali, é, esperando né, para ser chamado, ou, ou disponível na realidade, ou a quantidade de, de motoristas que não estão disponíveis, ou seja, está faltando motorista naquela região ali, o preço pode alterar ou não. Então existe uma fórmula ali por trás, que faz essa transformação da distância que você vai percorrer e a quantidade de motorista que tem disponível para você, e o valor que você vai pagar. Tá, pessoal? Então, existe uma fórmula ali por trás do aplicativo que mostra o valor para você. Então, você vai colocar a distância, que na função a gente chama de conjunto de partida. A distância. Essa distância vai ser transformada no valor que você vai pagar. Então, vamos imaginar aqui, ó. Que é aqui? Seria o valor que você vai pagar, e aqui a distância vou colocar em quilômetros? Tá a distância que você vai percorrer, beleza, pessoal? Então, só para a gente conceituar bem a nossa máquina, entender bem a nossa máquina para isso. Eu vou fazer o seguinte: ó, eu vou chamar esse vou chamar de R aqui, ó, o valor que a gente vai pagar, como sendo. Vamos imaginar que essa máquina ficou meio louca e ela tá fazendo o seguinte: ó, ela tá pegando o 6. Tá, a fórmula é o seguinte: ela pega o 6 e divide. Pelo valor que a gente vai andar, a, quanti... a distância que a gente vai percorrer. Tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. olha só que doideira essa máquina aqui. Quanto maior o valor que você colocar aqui, tá? mais próximo de zero vai estar tá isso aqui. Pega a sua calculadora, pega 6 e aí por mil. Tá? Vou pegar o 6 aqui ó, e dividir por mil. Quanto é que vai dar isso aí? Isso aí, você deve concordar comigo, vai dar 0,006. Concorda comigo? Tá? Então, 1, 2, 3, né? Mas a gente multiplicar por 3, 0 para a gente chegar no 6 aqui. Multiplicar por 1.000, né? Então, 0,0066 milésimos. Se você aumentar esse valor aqui, tá? Vou pegar o 6 agora e vou dividir por 100 mil. Ó, 100 mil. Quanto é que vai dar isso aqui? Bom, se aqui a gente tem três casas, aqui a gente vai ter 5 casas. Ó. Então, 0,00004 casas. 6,5 casas, então ó, eu tenho um número menor ainda então quanto mais eu ando menos eu pago, então é isso que é, essa fórmula está dizendo ó, eu vou pagar, esse R aqui é o quanto eu vou pagar, eu vou pagar enquanto eu vou andar, então se eu andasse aqui mil, olha só que interessante, se eu andasse aqui mil eu iria pagar 6,006 reais menos de 6 centavos Tá? Então, é, se eu andasse 100 mil quilômetros, eu iria pagar 0,00006, é, que é muito menor que 6 centavos, só para a gente ter uma ideia. E eu estou me aproximando de zero. Observe que esse número aqui, ó, o segundo que a gente encontrou, está mais próximo de zero que esse aqui. Então, a gente começa a ter uma ideia de quanto, né, qual valor é, eu poderia chegar... Se esse número aqui, se o valor que eu estou andando, então, o valor que eu estou andando está aqui, e o valor que eu vou pagar está aqui, ó. o R estaria aqui. Tá? A máquina está transformando o quanto eu vou andar para quanto eu vou pagar. Então, ó, se eu for aumentando esse número que está aqui, o quanto eu estou andando, observe que eu vou estar muito próximo de zero. Tá? Agora, vamos entender a ideia do infinito. Pessoal, vamos inverter a situação aqui. Ó. Quanto menos eu andar... Olha só que bacana! Eu vou utilizar a mesma fórmula. Quanto menos eu andar, pega sua calculadora aí para auxiliar, isso aí vai ajudar demais a, a sua visualização, tá? Então, Então pega sua calculadora aí que você vai enxergar bem o que eu estou falando. Se você andar aí, sei lá, 0,1 é, km, 0,1 km, coloque aqui na fórmula. A gente sabe que 6 dividido por é, 0,1, 0,1 é um décimo. Ah, Lembram disso aí? Que 0,1 é igual a 1 um décimo. Beleza, pessoal? Então, estou pegando 6 e dividindo por 10. Então, ó, é por um décimo. Né? Isso aqui, a gente sabe que na divisão por fração, nada mais é que 6 multiplicado pelo inverso da fração. O inverso de 10 de 1 um décimo é 10 sobre 1. Então, ó, 6 vezes 10 é igual a 60. Então, se eu andar 0,1 km, quilômetro... Tá? isso aí vai ser igual, eu vou pagar 60 reais. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, se eu andasse aí 0,01 km, então isso aqui é a mesma coisa que 1 centésimo, é mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 100, não é isso, pessoal? Então, ó, é, o resultado aqui, 0,01 km é a mesma coisa que 6 vezes 100, né? 6 vezes 100, que é igual a 600. Então, observe que agora as coisas estão se invertendo. E quanto menos eu ando, mais eu pago. Não é isso? Quanto menos eu ando, mais eu pago. Pegue aí agora um valor muito mais próximo de zero. Tá? Pegue um valor aí muito mais próximo de zero. Você vai ver que esse número aqui vai aumentar vertiginosamente. É isso que acontece, pessoal. É, a ideia do infinito vem com isso. Eu não estou querendo dizer para você, e aqui está o erro de muita gente, eu não, tô, eu não posso pegar um conceito aritmético, tá? Pegar o 6, dividir aqui por um número muito grande, sei lá, ou um número muito pequeno, né? Dizer que 6 dividido por 0, já que eu estou me aproximando de 0 aqui, eu não posso dizer que 6 dividido por 0 é igual ao infinito, tá, pessoal? Porque o infinito, ele não é um número. Como eu falei para vocês, ele é um conceito, tá? É uma abstração. Eu estou dizendo para você que quanto mais próximo de 0 o x estiver, quanto mais próximo de 0 o x estiver maior vai ser o valor de Eva, maior vai ser o valor que eu estou pagando, tá? Lembra lá do aplicativo lá do Uber? Quanto menos eu andar, mais eu vou pagar. Ah, vamos imaginar que esse aplicativo entrou ali e ficou meio pirado, tá? E tá mostrando esses valores para você. Então, é, no ensino superior, quando a gente vai estudar cálculo, algum tempo atrás, no ensino médio, os livros de ensino médio, tinha lá no finalzinho o estudo, né, a introdução ao cálculo, que trazia esse conceito, que eu acho muito importante a gente saber. Tá? Então, é, aqui a gente precisa ter um pouco mais a ideia... O abstrato mais apurado tá? A gente sai um pouco do concreto A gente sai um pouco do mundo aritmético E vai para a álgebra De uma forma muito mais profunda né? Não que a gente não trabalhe álgebra no ensino médio A gente trabalha quando estudamos funções Lá no sétimo ano, quando a gente troca é, é, Números por letras Isso aí é uma transição Da aritmética para a álgebra Tá, pessoal? Então, olha só é, Lá no ensino superior, no cálculo A gente diz o seguinte, ó que o, o termo que a gente utiliza para expressar essa divisão e dizer que isso aqui é igual a infinito, o correto seria isso aqui, ó. o limite dessa divisão, ó, dessa divisão 6 por x. Quando x está se aproximando de zero, isso sim é igual a infinito. Veja que eu não estou dizendo que 6 dividido por zero é igual a infinito. Eu estou dizendo que o limite, eu estou me aproximando de algo... Quando o nosso divisor se aproxima de zero, tá? eu estou me aproximando de algo. Que algo é esse? Esse algo é o infinito, é algo muito grande. E você vai pensar num número muito grande, eu vou pensar num número maior ainda. Tá, pessoal? Então, essa é a ideia do infinito, tá? que está atrelada à divisão por zero bem dentro dessa abstração que a gente utiliza, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi mais um bate-papo, né, pessoal? E, e esse bate-papo é interessante para a gente entender bem esse conceito de é, da divisão por zero e o nosso querido infinito. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Se curtiu o vídeo, se inscreve, é, curta. E se não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!